Bom dia, boa tarde, boa noite, saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor, Salvador e Jesus Cristo. Trago hoje mais um devocional, é, ele se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 17, onde a palavra do Senhor diz assim: Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido e também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela ins inscrito, conhecido apenas por aqueles que o recebe. Deus diz assim, ouça aqueles que... É, tem, ah, Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvido, não é o ouvido natural, mas o ouvido espiritual. Aquele que tem entendimento espiritual, aquele que tem discernimento espiritual, ouça o que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, diz às igrejas. As igrejas são as pessoas. Nós, seres humanos, hoje somos a igreja de Deus. Então, as igrejas são as pessoas. Ao vencedor, darei-lhe darei o maná escondido. O vencedor de quê? Quem venceu o pecado, quem venceu o diabo, foi Jesus Cristo, lá na cruz, por nós. Ao vencedor de, dos sentidos da carne, nós. A Deus, uh, através de Cristo, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu Satanás. Agora, cabe a nós com Cristo dentro de nós, nos capacitando, eh, vencermos as vontades da nossa carne, as manias do nosso coração, a malícia dos nossos olhos. Então, eh, Deus nos dará do maná escondido. O maná escondido é, é mais revelação espiritual, é mais da palavra de Deus. A pedra branca, Uh, no livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 17, que é o versículo que nós estamos aqui a falar, ou seja, quando nos redimirmos da escravidão dos sentidos da carne, então seremos sustentados pelo alimento interior ou espiritual, que é o maná escondido. O maná escondido é o alimento interior, o alimento espiritual, ou seja, a revelação profunda da palavra de Deus a revelação espiritual da palavra de Deus que é a compreensão da verdade a compreensão da verdade, quem é a verdade? Jesus disse eu sou a verdade, então que é a compreensão da verdade, que é Cristo dentro de nós nós vamos ter entendimento espiritual de quem é Cristo em nós e de quem nós somos em Cristo e que é também o fundamento ou a pedra branca com o um novo nome nela inscrito Deus nos dará uma pedra branca com um novo nome nela escrito. O nome é uma analogia de uma nova natureza, que é a natureza de Cristo para nós. Uma nova identidade, que é a identidade de Cristo em nós. De um novo caráter, que é o caráter de Cristo em nós. Esta identidade espiritual é a nossa nova identidade em Cristo. Nós todos que estamos em Cristo, hoje nós estamos então dentro desta... Nós temos esta, esta identidade, esta natureza, este caráter que é Cristo em nós. Este é o devocional que eu trago hoje para todos vocês. Espero que lhes tenha abençoado de forma grande e tamanha. Até mais logo. Shalom. Deus abençoe.